Oi! Seis mil inscritos no canal e um descontaço no curso. E aí, beleza? Passando rapidinho, primavera entrou, as florzinhas estão voltando, as crianças fazendo ninho e ontem dia 26, hoje é dia 27, ontem dia 26 6 mil inscritos no canal do YouTube de Ciência Terra Nova. Muito agradecido, muito agradecido. Muito legal esse, esse acompanhamento. O canal vai crescendo devagarzinho, mas constante. Então agradeço imensamente. O negócio é o seguinte: 40% de desconto no curso Sistemas de Tratamento Simplificado de Esgotos Domésticos. Funciona assim. Dá uma olhada no, no descritivo aí, tem o um link, você entra na página e vai conhecer todo o produto. Ok, me interessou o, o curso, então lá no final da página tem lá um, um botão que você vai clicar que vai te levar para uma página onde você vai tirar mais dúvidas lá da Hotmart. Por exemplo, você tem sete dias, ah, eu, eu não, não, não quero. Ah, ninguém vai te perguntar por que você não quer. Né? Devolve o dinheiro e, e acabou-se. Então você tem sete dias para ver o, o curso. Legal? Aí você quer o carrinho? Quero comprar. Você clica, tem um outro... Vai abrir uma outra página, você vai colocar seus dados ali e vai te perguntar. Tem cupom de desconto? Tem. Naquela primeira página tem lá embaixo o cupom de desconto. É uma frasezinha. 40%, 6 mil inscritos. Essa frasezinha, do jeito que está lá, é que é o cupom de desconto. É, ela está também no descritivo, copia ela. Na página lá de, de compra, de finalização da compra, vai te perguntar o desconto. O desconto está aqui, então de cento vai cair para 79,80. vale só para o curso. Então, o curso que tem o e-book mais as videoaulas, vão estar saindo no mesmo valor do e-book. Legal, né? Eu curto essas possibilidades. Então, está aí uma possibilidade de chegar a mais pessoas esse curso. Legal? Então, forte abraço!